Ah, vamos lá, vou te mostrar nesse vídeo aqui agora como mudar a fonte do seu Instagram. Como assim mudar a fonte do seu Instagram? Vou te mostrar, esse aqui é meu perfil. Inclusive, se você não segue, segue lá, tá? É Júnior Moreira Underline tá aparecendo aí na tela pra você. Você pode ver, olha aqui, ó, na minha, na minha bio do meu Instagram, aqui no meu perfil, na minha descrição, né? Você pode ver que tá diferente a fonte do meu Instagram. Geralmente, vou entrar no perfil de, de uma outra pessoa aqui, ó. Por exemplo, vou entrar no perfil aqui do Cadu, que é um parceiro meu. É que as letras, né, do perfil de todo mundo é, são, são parecidas, né? Se eu pegar o perfil de qualquer outra pessoa aqui, é uma letra padrão do Instagram. Agora você pode ver que no meu perfil tá uma letra aqui, por exemplo, em negrito, tá vendo? Tem, em negrito e onde tá top 1 aqui, que tem um, tá vendo? Tem um xizinho em cima das letras e tal. É, então tem muitas pessoas que não sabem como fazer isso, vou te mostrar agora como fazer isso. É, você vai entrar no Google, ok? É muito fácil, coisa muito rápida. Você vai entrar no Google, você vai pesquisar pelo seguinte, ó, fontes para Instagram, beleza? E aí tu vai clicar nessa primeira, nesse primeiro site que vai aparecer aqui, ó, IG fontes, tá? É, e seguinte, detalhe, tá? É, pra quem não me acompanha há muito tempo aqui, eu hoje tenho um treinamento, né, online Que ensina as pessoas a ganharem dinheiro usando o Instagram Hoje eu vivo disso e eu criei um mini curso Que é de graça, tá? Então se você tem vontade De aprender a ganhar mais seguidores no Instagram Mas além de ganhar mais seguidores, você tem vontade de aprender A ganhar dinheiro, sabe? Usar o teu Instagram para ganhar dinheiro, assim como eu faço já eu tenho mais de 3 mil alunos, vou deixar o link aqui na descrição É de graça esse mini curso, tá? Eu tirei ele do ar, voltei de novo Em breve vai ser retirado novamente, então aproveita Clica no primeiro link que vai estar aqui na descrição para você se cadastrar nele, beleza? Bom, vamos lá, você clicou no site entrou, aí é... vai se você escrever aqui, ó Vou escrever aqui, por exemplo, qualquer coisa aqui Deixa eu pensar aqui, ó. Vou escrever aqui qualquer coisa, tá? Vamos lá Qualquer coisa, pronto ah, No momento que você vai escrevendo Logo abaixo, como você pode ver aqui na tela Já vai aparecendo as fontes, ó Tem algumas fontes que eu acho que é meio nada a ver Não dá pra ler direito, né? Mas aí imagina o seguinte, ó Deixa eu ver uma aqui que é mais ou menos interessante, ó Vou pegar uma fonte aqui Essa aqui tá em negrito Eu gosto da que tá em negrito Porque eu acho que fica diferente, ó Negrito e em itálico, né? A letra meio deitada basta você selecionar aqui ó e copiar copiou tá você escreve o que você quiser você escolhe a você vai na fonte que você quer e você copia volta lá no seu Instagram clica aqui em editar o perfil uh, vou clicar aqui em editar o perfil e vou co vou colocar no lugar dessa frase aqui só para vocês verem ó bem rapidinho vou colar aqui tá vendo já ficou em negrito e vou concluir ó só para você ver pronto ok já está assim lá na minha bio ó Deixa eu atualizar, pronto, tá vendo? Simples, fácil e rápido, em dois minutinhos, em menos de dois minutos, você consegue fazer isso daqui, tá bom? Então, se te ajudou, já deixa o seu like, se inscreve aqui no canal, ativa as notificações e me segue lá no Instagram, tá? Tá aparecendo aqui pra você novamente. E se você quiser aprender aí, ganhar mais seguidores e fazer vendas também através do seu Instagram, deixa o link do meu mini curso gratuito aqui na descrição pra você, beleza? Então, basicamente é isso. Tamo junto, até o próximo vídeo e valeu!